E aí, gente profunda, com a chegada de um novo ano, muitas pessoas querem um novo amor. E eu vou te ensinar aqui como conquistar um novo amor utilizando o poder das plantas através da fitoenergética. Fica comigo, que se você está buscando um novo amor, seu lugar é aqui. O nosso sistema corporal, né, o nosso organismo, ele é dividido em várias faixas de frequência. Então, o coração ele tem um tipo de pulsação. Né? A nossa tireoide tem um outro tipo de vibração, a hipófise, a epífise, o, os rins. Né? Cada órgão do nosso corpo, cada lugar tem uma faixa de frequência diferente. E essa frequência dita a nossa energia. Isso também é chamado de frequência vibratória, frequência energética. Vibração. Campo de energia. São nomes que se dão para o nosso campo de consciência, né? que o campo de consciência ele é diferente do cérebro. O cérebro é como se fosse a máquina né? e a consciência é como se fosse o programa que roda naquela máquina. Então, nós somos feitos de energia. E essas frequências estão divididas, é, como se fossem temas, né, em assuntos no nosso corpo. E tem uma dessas faixas de frequência que é a responsável pelos relacionamentos. Se os assuntos característicos dessa faixa de frequência, se eles não vão bem na sua vida, se você tem situações mal resolvidas, sentimentos, pensamentos, emoções que são negativos, e que não te conectam a uma energia de bons relacionamentos, dificilmente você vai atrair bons parceiros para a sua vida. E as plantas podem te ajudar, elas podem te dar uma força, porque as plantas elas têm o poder de repor a energia que a gente perde, elas têm o poder de reequilibrar aquilo que está em desequilíbrio no nosso campo de energia, colocando tudo nos seus lugares, colocando tudo nos eixos. E tem uma planta super especial que você pode usar todos os dias dentro do sutiã. Sim, você pode colocar um sachêzinho dentro do sutiã, ou no bolso da calça, ou na carteira. O que importa é que esse sachê esteja perto de você, perto do seu corpo. Então, não importa o lugar que você vai colocar. É que o sutiã é um lugarzinho bom para guardar sachê, né? O sachê fica bem acomodado ali dentro, fica perto do coração, perto do campo de consciência do coração. E assim, essa erva, essa energia dessa erva, vai ajudando você a atrair um novo amor. Essa região, né, da frequência dos relacionamentos, é a região do segundo chakra, ou seja é a região do baixo ventre, um pouco abaixo do umbigo, onde fica o útero, os ovários, os órgãos sexuais. É ali a faixa dos relacionamentos. Ali é o nosso centro de autoestima e de relacionamentos. Por quê? Porque a primeira relação que a gente tem com o mundo é através do cordão umbilical da nossa mãe. É o primeiro elo de comunicação com o mundo. Então, está muito vinculado à autoestima, ao relacionamento que eu tenho comigo mesmo. Se eu me aprovo, se eu me aceito, se eu me amo. E aos relacionamentos que eu tenho com outras pessoas. Então, quando as coisas não vão bem nessa faixa de energia, né, que tem a ver com como eu sinto prazer em estar vivo, como eu vivo a minha vida, como eu me relaciono com as pessoas. Se essas questões estão mal resolvidas, dificilmente você vai conseguir atrair um amor, um relacionamento, né? alguém passageiro pela sua vida até não é tão difícil de atrair. Ou alguém que esteja interessado apenas em sexo, é fácil de atrair. Mas alguém que seja um amor de verdade, um relacionamento duradouro, aí se torna mais difícil quando você não está bem resolvido, bem resolvida nesses aspectos. Então, essa erva ela vai ajudar a equilibrar o seu campo de energia, para que a tua energia aumente teu seu ponto de atração e você consiga atrair alguém compatível com você. Se você quer uma pessoa ótima e super do bem, primeiro você precisa melhorar a sua energia, elevar seu ponto de atração para encontrar uma pessoa bacana com quem você possa desenvolver um relacionamento né, e buscar um amor verdadeiro. Essa planta vai te ajudar nisso e ela é o quebra-pedra. Ela atua exatamente nessa faixa de frequência né, do segundo chakra. O nome dessa planta, o nome científico é Philanthus niruri. Philanthus niruri. Tá, o pessoal vai colocar aí na tela para você procurar, porque aqui no Rio Grande do Sul é conhecido como quebra-pedra, mas em outras regiões do país pode ter outro nome. Essa planta, o que ela faz? Ela torna os relacionamentos mais simples, ajuda você a se soltar para o amor entender e respeitar os defeitos dos outros, harmoniza relacionamentos conjugais, ajuda a melhorar o trabalho em equipe, ajuda a ter foco nas metas e nos objetivos e aprender a perdoar e a filtrar as emoções. Então, quebra-pedra ajuda a fazer tudo isso e eu vou ensinar você como usar. Você precisa preparar um sachê, como esses que estão aqui, que eu já preparei anteriormente, tá? E o nosso colega aqui, o Luiz Mourão, ele gravou um vídeo explicando como que se faz um sachê fitoenergético. Eu vou deixar um cardzinho aqui na tela. Em algum lugar aqui da tela, você deve estar vendo esse card para você clicar e aprender a fazer o sachê lá que o Luiz ensinou. Então, ele vai ensinar você, né, como cortar o tecido, como colocar a planta dentro, como... Né, fechar o tecido e você vai usar um sachê por dia no bolso, no sutiã, na carteira por sete dias, certo? Você vai trocar todo dia. Quando der 24 horas, você vai lá e troca. Então, por exemplo, você colocou hoje às oito da manhã, amanhã às oito da manhã você vai trocar. Aí, no dia seguinte, às 8 da manhã, você vai trocar. Estabelece um horário, né? Ah, quando eu sair do banho, coloca com alguma coisa, assim. Ah, quando eu vou jantar, eu troco. Ah, quando eu vou fazer uma oração, eu vou trocar. Então, já estabelece um, uma rotina do seu dia que você possa linkar o seu sachê. E aí, você já deixa todos os sete sachês prontos, certo? E você só vai trocando todos os dias. E o sachê antigo, que você já usou, você descarta no lixo normal, tá bom? Vai trocando e você vai ver que a serendipidade vai aproximar novos amores, quem sabe até mais de um, né, Para você poder escolher, tá bom? Uma boa sorte aí na sua busca por um novo amor. E se você quiser saber mais sobre a fita energética, tem o link para você adquirir o livro aqui na descrição, tá bom? Um grande beijo para você, muita luz e até a próxima!